Cara, é o seguinte, eu não sei até quanto que os afiliados vão ser, vão ser induzidos a tá, enganados pelos players e gurus. E até quanto que eles vão ficar nessa vibe, tá? Nessa vibe. Ô, editor, tô falando a verdade para pra você, cara. Ô, editor, sério. Ó, os afiliados querem resultados rápidos. Acaba que por não ter o conhecimento ali assertivo também, preguiça de poder buscar o conhecimento que querem resultados rápidos, da noite pro dia, e não quer ralar, não quer pagar o preço. E acaba que se tora ali no meio, infelizmente, tá? se torna e, e depois fica reclamando se for não me engano tá porque não tem resultados ok e fica perdida completamente aí por e de preços de gurus na internet não quer passar dois anos três anos da vida para aprender para ganhar dinheiro de verdade na internet fala galera tudo bom com vocês miguel Alves aqui sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal miguel Alves empreendedorismo digital para quem não me conhece me chamo miguel e trabalho 100% com meus projetos online na internet hoje tá com muito orgulho gestor de tráfego infoprodutor com muito orgulho não vou cortar essa parte porque eu amo Compartilhar aqui coisas que eu realmente vivo hoje em campo de batalha e aproveitar o gancho, a oportunidade, cara. Se você tá perdido, tá como afiliado e também é um dono de negócio local, sempre vou recomendar meus links tá aqui ó, debaixo da descrição do vídeo. Você tá acessando e não perder a oportunidade de tá porra de fazer essa parada acontecer você vai ficar até quando aí muído aí tá chorando engano e vendo o resultado dos outros tá e não vai estar tá aplicando para teu negócio para os projetos então vamos lá botar barbinha de molho vai ficar atento na parada pô vamos lá ficar e nesse vídeo nesse conteúdo de hoje eu vou abordar com vocês aqui dicas de como você aumentar as vezes como afiliado tá buscando de como pesquisar um bom produto lucrativo vou ensinar para vocês aqui nesse vídeo que o passo a passo detalhado e se você já gostou do tema tá porra quebrou o computador eu peço para você descer aqui embaixo se inscrever no canal deixar o seu like e o seu comentário que vai ser muito importante tá bom porque poxa eu trago conteúdo para vocês aqui de graça velho se você não tá fazendo a sua parte ok de vir aqui se inscrever no canal deixar um comentário aqui um jóia não sei o que tá fazendo comida não tá de verdade mesmo então vamos para cima tá vou trazer para você um conteúdo aqui sano para vocês na tela do meu computador vou mostrar para vocês o passo a passo que realmente você precisa de fato para vender, tá? Na internet, ok? No longo prazo. Aqui no meus vídeos, aqui no meu conteúdo, não vou te mostrar nada de como você vai vender da noite para o dia, não, tá? Aqui vai ser muito no longo prazo, ó, No longo prazo, saca? No longo prazo. Para de ficar ouvindo aí, gurus, aí, playzinho internet. Gurus fica muito para pra você ficar chocando, né? botando coisa, ovo na sua cabeça, tá? Para você explodir depois aí e de fato não vender nada na internet. Tá bom? Então é um projeto, é um negócio, tá bom? Não trate um projeto online tá? como afiliado, seja, qual for a modalidade, tá? especificamente drop, e-commerce, afiliações e gestão de tráfego, Cara, não importa, tudo é no longo prazo, cara. É um negócio, nada acontece da noite pro dia. Então, aqui no meu canal você não vai ver nada de facilidade, não. Aqui você vai ver aqui eu falar aqui pra vocês humanamente a verdade aqui, Para compartilhar as puras realidades e verdade que eu aplico aqui durante três anos, tá? Três anos de negócio, tô entrando há quatro anos agora, certo? Então, aqui não tem negócio de uma madeira fácil, não, tá bom? Aqui tem que, ó. Ralar, tô suado já aqui para gravar esse conteúdo pra vocês. Então, sem muitas enrolações, bora pra tela do meu computador que eu vou mostrar pra vocês de como você escolher um produto com potencial de vendas e você vender como afiliado, tá bom? Para escolher de um produto específico, você precisa de ter estruturas também. para você encontrar, achar um produto, tá? Que pode ser lucrativo, que vai te dar muita grana no bolso. Então depende de você, de todos os esforços das suas ralações. Então, se muita enrolação, bora para tela do meu computador. bora. você muito em relação, tá? Dicas práticas, e estratégias para você aumentar suas vendas como afiliado na internet, ok? Então eu quero mostrar para vocês de uma forma mais bem simples. Tá bom que você tá seguindo muito uso muito play de internet, então que, que acaba que você não filtra muito você próprio em si, tá? Para fazer suas vendas, né, como afiliado aqui, né, com esses produtos produto. Hoje, cara, tá muito fácil aí. Você pode estar usando aí a monetização, tá? É, para você tá, também tá buscando produtos também lá dentro, certo? Mas eu vou usar para vocês aqui. Eu vou dar para você, como exemplo aqui, a, a Monetize. Tá, então, você vai entrar aqui ó, na tua conta, aqui né, na, na, na plataforma da Monetize, vai clicar aqui em Hall da forma, aqui ó. Vai escolher aqui ó, digital, beleza? Então, aqui você vai separar aqui, tá? 10 produtos. Você vai buscar 10 produtos. Ok, vamos pegar um produto aqui. Vamos buscar um produto aqui para a gente poder se afiliar, por exemplo. tá e até eu já separei aqui inclusive para ainda pra facilitar, para otimizar mais o seu tempo e sua vida, tá? E ó, já peguei aqui cinco produtos, tá bom? Um pacote de planilha Excel. Cara, esse aqui é um produto fora da caixa, que você pode estar se criando tá? Um produto que pode te ajudar bastante, tá bom? Até a comissão dele é até baixa aqui a comissão dele, porque ele é um produto baixo, de, é, é de tipo baixo, certo? Então você pode também até as três produtos, um produto bom também que vai vender bastante, tá? É um ponto que eu vejo bastante aqui também. vê se o produto é tem qualidade, tá bom? Se o produtor realmente te, te atende, se o produtor tem material, veja todos esses pontos. Tá bom caso que ele não tenha, ver se também ó, aqui ó. Ele tem produto também assim, novos para você tá, tá trabalhando, tá? Mas é bem legal, interessante você ver isso aqui, tá bom? o produtor certo beleza show de bola tem que outro aqui também ó show de bola esse produto aqui também o curso elétrica é predial tá e residencial tá eu trabalhei com esse produto aqui ele é um produto bom tá fora da curva fora da caixa que ele tá então, paga boa até boa comissão aqui ó paga meia sete tá de comissão certo então você pode também tá esse produto certo então aqui ó o produto que ele tem ó ele tem todo o suporte que você precisa tá olha só tem comissões aqui tem, tem premiações na verdade Então veja todos esses pontos tá bom ver se, se a página passa transmite confiança se você realmente comprar esse produto cara começa você mesmo ok até essa essa visibilidade para de, de, de ficar perguntando para os outros e ficar perguntando para para guru tá começa você mesmo a entender esse, esse jogo começa a, a buscar produtos é fora da, da realidade tá bom de, de, de renda extra é de marketing digital essas coisas porque você não vai vender porra nenhuma tá então aqui ó vê se o produto aqui ó se o cara se o produtor tem de fato aqui o material aqui ó esse cara aqui tem, tem material olha só tá o materialzão aqui ó você pode aqui ó pegar esse link aqui ó você vai abrir aqui ó você pode até até abrir ó certo aqui ó vamos por abrir aqui para gente ver a gente dá uma olhadinha tá vendo ó então que o material aqui ó quero o link né, de material ó tá vendo aqui ó o, o cara aqui é, um, é, é de confiança tá bom é um, um produto que eu acho que você deve olhar tá bom você vai clicar aqui ó Tá? Provavelmente vai pro do, do cara, tá vendo aqui ó, você vai, você vai conversar com, com o cara, certo? Show de bola, então é um, um produto bom que você deve, né, ficar atendido para ele. E olha só esse outro aqui também ó, curso completo de soldador profissional, tá? Em vídeo aula, tá vendo? Mas apostila, tá? Então ó, olha só, interessante e, e, e é boa, a comissão dela é, é ótima, olha só, comissão boa, um produto fora da curva, fora da caixa, de tudo. Tá, bora ver que a página dele aqui, é a página de vendas, tá? Você pode vir aqui, ó. Também aqui mesmo, por aqui mesmo, você já, já acessa a página de venda dele, ó. Bora olhar então. É, é uma página que de fato converte, tá? Converte ela, converte essa página tem para vocês sociais também, tá ó. Tem certificado, certo? deu um pouquinho aqui, ó. Mas é o um, suposto tem até um chatzinho aqui, ó, para tirar dúvida, tá vendo? É assim, só que legal, isso aqui é top, tá vendo? Cara, essa página que converte, tá vendendo muito bem esse produto, tá? Então, ó, eu realmente eu recomendo que você se afilie a produto assim. Tá nessa linha aqui. Ó, olha só, página muito boa, cara. Top! Essa página muito top. Tá muito, tá um, um chave essa página. Você consegue vender muito bem esse produto, um, um, cara. Com um grande margem, muito fácil. Tá, já vendeu muito produto assim também. Já porque okay? já vendi bastante lá em 2020, tá? Então, aqui ó, também você pode ver aqui ó. Seu produto realmente, ele também é, tem é, é, conversão de boleto, né? Desse também. esse cara, esse cara aqui, o cara que ele, ele até me informa aqui ó, tá? Ó, para ser um afiliado desse produto, você precisa é passar por um incrível né de aprovação tá vendo aqui ó então aqui ó ch chama o produtor aqui ó chama o produtor do curso tá vendo aqui ó você vai pegar aqui esse link, vai chamar o cara então cara seja profissionais quem okay? para de ficar fazendo coisinha aí de amadores tá vendo aqui eu vou, vou, vou até abrir aqui ó cê pode até abrir aqui pode até abrir aqui que também para você ver também para você é, falar com, com o cara tá aqui é o que é é é aqui é o WhatsApp do cara tá bom certo beleza então o que ele fala bem aqui ó não será aceito ó como afiliados né olha só afiliado que não se identifica afiliado sem educação base bom dia boa noite boa tarde ok é por favor se identifique e venha ganhar dinheiro então isso aqui é muito sério isso aqui tá tá bom gente quando, quando você olhar e olha só que interessante isso aqui ainda cara é que o, o cara aqui ó esse produtor e esse produtor aqui tem mais cursos também tá o ó curso de mecânico também agrícola tem o de segurança do trabalho Tá, curso completamente de, de de classificação aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Tá aqui, ó. Certo aqui, ó. Classificação de gestão de grão, né? É a classificação de gestão é, corretor de grãos, tá vendo aqui, ó? Que legal, ó, cara, isso aqui dá, pra, cara, eu eu, cara, compensa muito vale muito a pena, tá bom? Ó, mas fica tranquilo para vocês aqui, galera. Eu já deixei para vocês aqui legal ó, já os quatro produtos para vocês aqui, ó. Tá, se você ir lá na monetize e buscar, tá bom? Para clicar aqui embaixo do vídeo, aqui que eu vou já para você aqui esses quatro nichos aqui, ó, para você já só pegar, ok? Já começa começar a ganhar dinheiro, tá? Entre em contato com o produtor, tá bom? Verifique esses pontos aqui também, ó, tá bom? Verifique se realmente o cara entrega. Tudo certinho, mais um produto bom, lucrativo, que vai te botar grana no bolso, tá? Que vai aumentar suas vendas. São produtos assim, ó. São produtos nesse, nessa, nessa linha. São produtos assim, nessa linha, nessa vibe, tá bom? fuja desses produtos aí, desses marqueteiros aí, tá? De, de renda extra. Foge dessas paneladas aí. Porque isso não vai te agregar em nada. Ele não vai nem colocar grana no teu bolso, tá? Ele não vai nem colocar grana ainda no teu bolso. Cara, você, que você se afiliar a todos esses produtos aqui, ó, tá? porque são bons. tá você co consegue aqui trabalhar bem, tá? Uma esteira de produto, tá? Como afiliado, cara, que estratégia para vocês aqui, ó, esteira de produto, cara, você consegue mexer isso aqui, isso vai você ter bala na agulha, ter dinheiro e não ter medo para você executar, tá bom? E dentro do meu método, do meu treinamento de tráfego para afiliado, tá bom? Bom, é aqui dentro da monetização que vamos buscar aqui para o produto, que realmente vai, né, vai realmente botar grana no nosso bolso, tá? Para gente trabalhar, ok? Assim, aumentar mais, né, as nossas vendas, ok? É, vamos pegar um produto que Você não sabe, de fato, você não tem ideia, você não tem noções, né, de como pegar produto. Então, vou ensinar para vocês aqui como que você faz a pegar os produtos que realmente que vai botar grana no bolso, tá? Vamos pegar aqui, ó, vamos buscar aqui. Você vai gastar tempo aqui, ó. Você vai gastar muito tempo aqui. Ó, são os cursos que eu estava aqui, ó, pesquisando aqui agora há pouco. Vamos buscar aqui, ó, novos produtos, por exemplo. Esse aqui também é outro curso, também ó, muito bom também pra vocês se, pra você se afilar, né, que é um curso completo de, de classificação também. Tá? Você pode pegar também esse produto aqui também, ó. Esse aqui, ó pode se afiliar, certo? Beleza, vamos ver que outro aqui, um curso que eu acho muito legal, interessante, para você ganhar dinheiro, ó, esse aqui também, ó, alongamento de unhas também, ó, um curso muito bom, cara, eu vou clicar aqui, um produto muito legal, ó, clicar aqui nele, que interessante, ó, paga 24 reais de comissões, tá vendo, ó, que legal, muito bom, cara, muito bom esse aqui, ó, esse aqui você consegue, é, escalar isso aqui é muito fácil, galera. Muito fácil como afiliado, tá? Já, eu já atuei com muitos produtos assim nesse nicho, tá? Nesse, nessa linha, tá? Tudo nicho fora da curva, tá? Olha só, vamos pegar aqui a, a página de venda aqui, aqui ó. ó. A página é muito top, viu? A página é bonita. Vamos ver aqui, enquanto ela abre aqui, vamos embora ver aqui se ela dá material, se ela dá realmente suporte. Ó, tá vendo aqui o grupo do aqui, ó. grupo, grupo de suporte, cara, é muito bom. Então, se afilia esse produto aqui, ó dá tá, se afiliar produto porque ó ele dá suporte lá tem mais um dele aqui também tá um o chatzinho ó você consegue aqui tá vendo aqui na parte aqui de material aqui ó disponível para afiliar tá vendo aqui ó é material para vocês tá vendo aqui ó então cara só baixa você pegar isso aqui ó vamos bora abrir aqui ó vamos abrir aqui o drive né na verdade ó, o drivezinho ó vamos abrir ó a gente ver aqui ó O material tá ó tá vendo aqui ó o produtor dá tudo para vocês tá vendo ó dá tudo dá tudo então cara só baixa você ser profissional tá trabalhar oficialmente mesmo em cima né, do um processo de aprendizado, então não fica seguindo gurus esses caras por aí, não tá bom? Segue o teu propósito, tá? o teu sonho, o teu objetivo tá de vender uma criada certo? Então aqui ó, você pode ver aqui já o produto é bom de fato. Olha só, tem certificado né, no produto, certo? Então aqui para a gente poder aprender essa aula aqui é para vocês aprender como é que você faz para pegar os produtos legais, né? interessante para você vender, ok? Ok, você pode também voltar aqui ó, vamos voltar aqui a gente pode pegar outro produto que o curso também, ó, esse aqui também é muito bom também, ó, o curso também de mecânico a diesel, ó, curso de mecânico, né, é diesel, tá vendo, mais bomba injetora, cara, esse aqui é muito top, cara, ó, promover esse produto, clicar em sim, tá, e pronto, ó, já, já sou quase que afiliado, tô esperando aqui, agora, o produtor me aceitar, né, lá a afiliação, porque esse aqui é produto bom, gente, é produto legal, é, são produtos legais para você se afiliar, para você trabalhar, vou, vou fechar aqui, tá, você pode também já na, na página de venda tá bom você vai olhar aqui você vai clicar certo você vai ver aqui, aqui também aqui você vai olhar também a mesma coisa você vai ver se o produtor da dá suporte ó o produtor tem mais cursos aqui também ó tá vendo ó mais cursos tá vendo ó show de bola tá vendo aqui é o mesmo é o mesmo produtor do anterior aqui tá Vamos buscar aqui mais um produto aqui ó vou pegar mais um produto aqui ó esse aqui também é um produto muito bom olha esse produto aqui cara esse aqui é top produto aqui, aqui ó Caraca, a sua terapia, esse curso aqui, ó, Marinette Mendes, tá vendo, olha só, que legal, vou até nem afiliar esse produto, ó, vou clicar aqui, ó, em cima também, tá ó, ele já fala que algumas coisas aqui também específicas, tá vendo, ó, só citei, né, então tô guardando ele se poder aprovar, certo, e olha só, ó, tem grupos aqui também, tá vendo? tem grupos aqui, ó, grupos para poder vocês também trabalhar, tem aqui também, ó, Teu link, tal, você pode tá estar tudo isso aqui, galera, ó, tem mais produtos também para vocês também tá trabalhando, olha só, que legal né que interessante certo então cara minerem produtos sabe minerar produtos tá bom não fica dessa vibe vocês viu que eu que não peguei qualquer produto pegue produtos específicos tá bom vamos ver outros aqui também outros tá ó que eu acho também muito muito legal muito muito interessante eu acho também muito legal muito interessante você se afiliar ó vamos bora ver aqui e olha só, um curso aqui, provavelmente um produto muito bom aqui também, ó. Vou clicar aqui nesse, nele aqui, ó. Olha só, curso de hot dog gourmet. Cara, esse aqui também vende demais. vocês viram, cara, o que eu tô fazendo para vocês aqui, coisa fora da caixa, fora da, da linha. Então, é assim que se escolhe produto, tá? Olha só, tá? Aqui, esse aqui tem tudo que você precisa, tem grupo, né, para materiais, tá? Olha só tá vendo aqui ó e, e fala que aí no como que existe, ó atenção nenhuma venda nenhuma venda em 90 dias a será cancelada automaticamente tá vendo aqui então você tem que vender pô tem que vender galera tem que vender esse aqui também é um curso também de cutilagem também muito bom para você se afiliar se, se, se tá você esse produto que é muito top você consegue também tá escalando também suas vendas tá vamos ver o um, um outro produto aqui também você pode também tá pegando também ó é, gaste tempo tá gaste para você poder trabalhar os seus processos tá bom. Então, como é que você vai conseguir muitas tuas vendas, cara? É escolher um bom produto, tá? Não é estratégia, não é nada. Não. Isso aqui são complementos que você deve aplicar por segunda parte, certo? Mas que vai te botar grana no, no bolso, mas que vai te botar grana no bolso é você pegar produto, escolher produto, migrar produtos, tá bom? Fazer busca, pesquisas, tá? É começa a mapear, o okay, que Produtos lucrativos, tá bom? Para você poder assim aumentar. Tá, ok, e assim você pode aumentar o okay, que o seu número de vendas, o seu processo de vendas, o okay? que cria até um esteirazinha ativo de vendas bem alinhada e detalhada para você vender em alta escala. Muito bom, isso aqui também. Tá o do curso do corretor online também. Ó. Isso, eu escolhi já vender bastante esse curso, cara. Muito bom também. Você consegue também, ó, tá é trabalhar com os produtos, cara. paga uma boa comissão, ó, mais de anos de comissão, ó. certo? Você consegue trabalhar também. Tem todo um processo também, é, é confiável, não são páginas boas, ó. Aqui, tá, tem a comissão boa, aqui, então, ó, mais de 60% de comissão, tá, tem material, tem suporte, tem tudo que você precisa aqui, ó. Nesse pacote aqui, nesse curso, aqui, nesse curso aqui, ó, tá, nesse produto. Certo? tem tudo que você precisa aqui, ó, tem tudo, olha só, o top aqui. Vamos olhar aqui a página dele aqui, da página, aqui pra você dar uma olhadinha aqui, ó. Vou clicar aqui, tá, eu vou colocar aqui na, aqui, na listinha para pra você, aqui, ó, pra deixar pra você aqui, ó, no vídeo aqui, tá, ó. Vou pegar aqui, eu vou colocar aqui, ó, cinco aqui, ó, cinco produtos pra vocês aqui, ó. Cinco aqui, ó de bola. Tem cinco produtos para você que já, ó. cinco produtos para você já, então só pega mais cinco, tá? E comece a fazer as estratégias de marketing, o okay? que, com anúncios né? no Facebook ou no orgânico, a forma que você bem quiser utilizar, certo? Então, são é um produto bom lucrativo que você consegue, tá? Mexendo isso aqui. Eu espero de verdade que tenha aprendido aqui a tua mente, ter tirado te aqui uma clareza, tá, maior, a mais, ok, pra você ter agora entendimento, tá bom? Porque não é só, somente esse é nicho que você consegue, né, tá ganhando dinheiro, mas também com esse produto aqui, cara, fácil de vender, que você não vai passar por perrengue, não vai passar perrengue por bloqueios, tá bom, no Facebook, é bem tranquilo, você consegue escalar, utilizar isso aqui e vender bastante na internet, tá bom? Então, é isso aqui, espero que você tenha gostado de coração, tá bom? Que Deus abençoe vocês, um forte abraço. Fique com Deus e até o um próximo conteúdo.